Meus irmãos e minhas irmãs, o mês de setembro, a igreja enfatiza o dízimo. Eu sou dizimista, e você? O dízimo é o reconhecimento de que tudo pertence a Deus. É devolver a Deus uma pequena parte do muito que Ele nos dá. Portanto, dízimo não é pagamento, mas sim devolução. Contribuindo, ajudamos a igreja a cumprir a sua missão. Em especial, evangelizar. Além disso, contribuir com o dízimo é ajudar a manter e a cuidar da casa de Deus. Seja você também um dizimista. Procure a sua paróquia ou uma paróquia mais próxima à sua casa. E faça a sua contribuição. Devolva com amor.